aquilo que nós pedimos ou pensamos Senhor meu Deus e meu Pai Eu te agradeço De novo pela tua infinita bondade Misericórdia e fidelidade para conosco Te agradeço por mais esse dia Por mais essa transmissão Te agradeço por todos Que estão conosco neste propósito Aqueles que entraram hoje Aqueles que vão entrar Mais tarde Aqueles que já entraram há mais tempo temos aqueles que estão conosco desde o início, desde 2020. Todas as madrugadas, Pai, estão reunidos conosco para buscarmos a Tua presença, para engrandecermos o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, misericordioso e poderoso. E é em Ti que está o nosso socorro, a nossa vitória. Por isso eu te peço que visite agora, Senhor, cada vida cujos nomes aqui estão, Deus eterno visita agora aqueles que estão com processo na justiça. Processo de aposentadoria. Eu te agradeço pela tua serva, meu Pai, que recebeu o auxílio doença. Meu Deus continua operando, continua manifestando o teu poder na vida de Aqueles que precisam do auxílio doença Senhor E aqueles que precisam, meu Pai Se aposentar Coloca a tua mão, Senhor, dai vitória Ainda que seja impossível aos olhos dos homens para Deus Não é porque o Senhor é o Deus do impossível Visita, meu Deus, também Aqueles que estão internados Que estão hospitalizados Os encarcerados Aqueles que estão sofrendo a dor da perda, Senhor, consola os corações. Tira a dor, Senhor. Tira a tristeza, tira a mágoa. Meu Deus, coloca a tua mão e opera. Eu te peço por aqueles que estão enfermos. Te peço pela vida da nossa irmã Bela, Senhor, que a tua mão seja colocada sobre ela. Que a tua mão seja colocada na raiz da doença e a doença desapareça pelo teu poder. Faz, Senhor, a tua obra na vida da bela, em nome de Jesus, na vida do seu esposo, de suas filhas, seus netos, seus erros. Estenda, Deus, a tua mão. Pai, dai vitória à tua serva, Pai, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, a tua mão de poder, concede a bênção e a vitória para a glória do teu nome. Eu oro, meu Deus e meu Pai, por cada um dos teus servos e as tuas servas que são enfermas. Socorre esse povo, meu Pai, que está aflito, que está necessitado. A Ucrânia, ali também, Senhor amado, na Turquia ali também, Senhor, meu Deus, na Síria que estão sofrendo com o um terremoto, meu Deus perderam seus entes queridos, estão em sofrimento sem moradia, sem meios de vida meu Deus, estende as Tuas mãos sobre aqueles que porventura estiverem embaixo dos escombros e ainda vivem, que, a, que as equipes de socorro a encontrá-los e o Senhor prolonga os dias deles na terra, tem misericórdia meu Pai e envia socorro do céu e da terra para aquele povo envia Senhor teus anjos para socorrê-los usa as autoridades constituídas meu Pai, de todas as nações para socorrer aquele povo meu Pai que está em sofrimento Livramento, meu Pai, aos demais países Dá livramento para o Brasil, Senhor Tem misericórdia Estende as tuas mãos sobre o Brasil Envia o é um reavivamento espiritual sobre o povo brasileiro. Faz uma grande obra nesta nação. Toma as autoridades constituídas desta nação, desse estado, dessa cidade, em tuas mãos. Faz a obra na mente e no coração de cada um. Usa eles, meu pai. Em favor dos menos favorecidos. Tem misericórdia daqueles que estão em sofrimento estão vivendo ao relento, que estão vivendo em barracas, embaixo de, de, de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, porque não tem como pagar um aluguel, não tem como, meu Pai, ter uma casa. Tem misericórdia, Senhor, envia socorro do céu para cada um. Em nome de Jesus eu peço a Tua bênção, meu Pai, sobre todos aqueles que estão vivendo em locais perigosos, violentos. Eu oro por, por aqueles, meu Pai amado, que vive num lar violento, onde o espírito da violência, meu Pai, quer se alojar. Onde o marido quer usar de violência para com a esposa, a esposa para com o marido, para com os filhos. Meu Deus, tem misericórdia, que o Senhor acalme esses corações. O Senhor controla e domine essas mentes, meu Pai, pelo Teu poder. Misericórdia das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Livra eles, meu Pai, da Violência do, do lar, da família. vamos as, as mulheres, pai, da violência doméstica. Tem misericórdia que esse demônio da violência seja destruído pelo teu poder, Senhor. Esse demônio assassino que atua nos lares, queima ele com fogo da tua glória. Envia o um anjo da vitória, meu pai, neste lar, nesta família onde a minha voz está chegando agora. E esse demônio da violência, esse espírito de morte, meu pai, que anda rondando que anda querendo usar esse homem para matar essa mulher, essa mulher para matar esse homem está repreendido esse filho para matar a própria mãe o sangue de Jesus tem poder Saia agora destes lares e dessas famílias em nome de Jesus martem retirada né? Assume, anda lá, há poder no nome de Jesus por isso saia Saia agora o espírito da morte desejo de suicídio eu repreendo eu ordeno que saia Esse demônio que faz com que essa jovem fique se cortando Se destruindo, se rasgando O sangue de Jesus Cristo tem poder Saia dela agora Saia dela agora saia dessa criança também Demônio que quer ver sangue e tem sede de sangue, o sangue de Jesus tem poder. Sai dessas casas agora, sai dessas famílias. Sai agora. Da nossa rua, do nosso bairro, das nossas casas, dos nossos familiares. Vai saindo e vai batendo e retirando agora. Há poder no nome de Cristo. Sai da vida desse adolescente, sai da vida dessa criança, desse jovem. Sai agora da vida desse homem e dessa mulher. Sai. Poder e autoridade do nome de Cristo, o Senhor te repreende, Deus eterno, faça a tua obra, confunda. Envergonha inimigo, amarra o valente no abismo. Dá vitória a estas vidas, Pai. Liberta. Libera também a causa na justiça. Abre as portas que estiverem fechadas, meu Pai. Para este negócio. Meu Deus, coloca a tua mão e envia socorro do céu. Destrua toda a barreira levantada pelo inimigo. Todo laço, embaraço, tropeço. Caia por terra agora, em nome de Jesus. As portas meu pai, que estiverem fechadas para o teu povo, envia socorro do céu e socorro da terra e dai vitória ao teu povo pelo teu poder, Senhor para a glória do teu santo nome Pai, nós pedimos a tua bênção nós pedimos a tua misericórdia e a tua bondade que inimigo da nossa alma seja envergonhado seja derrotado pelo poder do teu sangue para a honra e glória do teu nome Pai, abençoa meu Pai, a vida do João Vitor abençoa a vida da Isabela cobre com teu sangue traz a tua obra na vida deles, coloca a tua mão, Senhor, e realiza a tua obra e lança por terra toda obra maligna, cobre com teu sangue e vitória, acrescenta muitos anos de vida ao teu servo na terra para te servir, para fazer a tua vontade e toda obra maligna atuando na vida dele, na mente, no coração, atuando no seu lar e na sua família, o Senhor queima, o Senhor destrua teu poder para a glória do teu nome eu te agradeço meu pai por mais um ano de vida que tens dado a ele continua com ele na terra só o Senhor meu Deus pode ajudá-lo fortalecê-lo cada vez mais e guardá-lo na tua presença e no teu caminho, eu te peço eu te louvo pela vida dele te agradeço, é no nome de Jesus Cristo e é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus graças a Deus